a todos bom dia bom dia tudo bem com vocês aqui fala da record tv jorge estamos aqui para gravar o um vídeo que não é um coma um, e nem hora do faro porque a hora do faro começa 11 horas 13 horas e 15 horas e vamos embora porque esse vídeo de hoje é to na Record então bora entrar, esse aqui vocês, vamos ver isso primeiro. Aqui é a sala dos trabalhadores para trabalhar tudo certinho. E essa porta aqui, é minha sala. Porque até não tem computador, tenho que tem que colocar um computador quando tiver muito dinheiro. Porque eu tô com pouco dinheiro aqui, ó, ó, ó, 938 Ó, oh, o primeiro estúdio que a gente vai, o primeiro estúdio que vai conhecer é balanço geral, isso mesmo. É um balanço geral de manhã. Hoje é dia, hoje é dia, aqui ó. Oh. Esse aqui para é pra mulher sentar. Olha que chique. E agora... Os dois, se pra acertar aqui, que tem uma mesa. terceiro estúdio vai ser Cidade Alerta. Cidade Alerta é da Record. Agora vamos conhecer o quarto estúdio. Olha só. Jornal da Record. Jornal da Record, que é o quarto estúdio quase buguei hoje na mesa ó oh. quem do estúdio é cariocol 22 é que aqui, aqui não tem futebol né tem que ter outro, tem que ter futebol isso deixa eu carregar aqui carregar aqui por favor Pronto, já entramos hoje das dez horas oh. aqui ó o que diz, o que diz tu já conhecemos e agora vamos para o sexto, e o sexto é o Hora do Faro, é o Hora do Faro, quer ver como é que é o Hora do Faro, ali ó, no azul pastel, aí ó, a Hora do Faro, que esse aqui é, eu botei a imagem do Hora do Faro antigo, porque eu gosto, ó. Agora, agora o último estúdio que a gente vai conhecer. Ó. Oh. São Paulo Record. São Paulo Record é uma noite É o um jornal muito novo. É um o jornal, é um jornal novo que avisei vocês no Discord. Olha só. Programa, programa na Sabina. Fala Brasil e a fazenda serão em breve que eu ganhar muito dinheiro. E agora vou para o modo de construção. Vou colocar um pouco um botadol aqui, que eu vou gastar isso tudo. Vou colocar parede. Tem que virar. E pronto. Agora sim. Agora vamos. Até ah, aí. Tá atrapalhando isso. Vou colocar esse aqui preto. Isso aqui todo preto realmente preto tem que colocar realmente preto Ah, já acabou. Já acabou o dinheiro. Veja só como é que tá. Agora tá tudo bem. Eu não consegui pintar isso não. Esse você tem mais? Tem. Não consegui esse aqui. E nesse daqui. Porque não deu tempo. Será que eu terminei de, de, desde desse aqui? Bom, já terminei. Vou ter que ter diversão. Vou jogar o Gabriel Saplays que tem no que tem no blocks. Então foi isso espero que você Se gostaram do Tô na Record um beijo Como é que é? Ah de Um beijo e um queijo também um meu abraço né Porque daqui tem um abraço Tchau tchau